Construção. Deputado federal e ex-presidente do PSOL. Mas ele está aqui hoje principalmente porque ele é professor. E professor é abençoado, sempre, né, mano? Ainda mais nesse país. Então, obrigado, Ivan Valente. Eu que agradeço, Ferrez. Grande figura. Prazer estar com você aqui no Ferrez em Construção, falando com esse público, você que está aqui na periferia de São Paulo, para falar com a juventude, para falar. O povo brasileiro, estamos aqui à disposição. Eu fico contente. A gente tem uns áudios aí de 75, 85, né? Que eles estão eles ali dos subterrâneos da ditadura, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho disso. A gente vai pontuar um pouco, eu acho importante a gente pontuar algumas coisas, porque as pessoas não sabem um pouco do passado, muitas vezes, né? E você trouxe essa, essa denúncia aí muito bem. E, e eu sempre vejo você falando disso eu acho importante trazer também o pessoal que está acompanhando. Então, Ferreira, eu acho que nós estamos vivendo um momento político é, que é um, um, um retorno à ditadura. né? Não é a ditadura ainda, mas é um retorno a ela. Né? Então, é, os personagens são os mesmos. Eu vou dar um exemplo para você. O general Heleno é um trigolpista. Ele é golpista de 64, ele é golpista do general Frota em 77, sob o Geisel, ele queria um regime mais fechado, ele queria matar todos os presos políticos. Naquele momento, eu era um preso político, inclusive, Sim. em setembro de 77. E ele é um golpista que foi para o Haiti matar popular e povão, entende? Na missão no Haiti, e hoje ele está lá do lado do Bolsonaro, ajudando no golpe. Então, essas figuras estão aí há muito tempo. Né? E eu quero dizer a você o seguinte, quem viveu o regime militar sabe que o fechamento político, né, que era para evitar um movimento é, trabalhador, um movimento pela, por uma, um projeto nacional de desenvolvimento, por democracia, etc., foi um desastre de 21 anos. Né, Torturas, desaparecimentos, assassinatos políticos, censura, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal. Foi difícil aquela luta toda... E nós passamos por isso. Eu fui preso em 1977, passei seis anos na clandestinidade, resistindo à ditadura militar. E, e, e quero dizer a vocês assim, fui condenado a três anos de prisão, fui preso duas vezes. E na quinta-feira passada, só para alimentar um fato recente, é, por incrível que pareça, na quinta-feira passada, é, o meu processo de anistia foi julgado junto com a presidente Dilma. Sim. Entende? Sim. E eu descobri lá que a comissão de anistia do Bolsonaro é uma comissão de tortura, não é de anistia. Então, quem eles colocaram lá? Quem são essas figuras? Tem um general chamado Rocha Paiva, Escreveu loas ao maior torturador do Brasil, que é o brilhante Ustra, Sim. que comandou o Dói Code do Sim, primeiro Sim, também foi Brasil. enaltecido pelo Bolsonaro. Exatamente, é um assassino profissional e tal, e elogiado pelo Bolsonaro. Um crápula, de... um verme, porque pega pessoas que já estão amarradas para bater. Essa pra é a verdade. Matar. É que ninguém não, fala que o cara é um verme, um crápula. Exatamente, né, é um assassino. Um assassino, mesmo, assassino. É ninguém solado. fala. O cara fala, não, um torturador e tal. Esse aí da comissão de anistia, como é que ele vai me anistiar, anistiar ex-presidente Dilma? Claro que não. não se em segundo lugar, entende o presidente da comissão, presidente, era um sujeito que trabalhava no gabinete do Flávio Rachadinha. Nossa. O filho do Bolsonaro no Rio de Janeiro, corrupto, entendeu? E agora ele trabalha no gabinete do Bolsonaro. Então eles trataram de pautar a anistia de propósito para poder vetar a anistia. E o sujeito, que era o relator do meu projeto, do meu processo, ele simplesmente teve a pachorra de declarar que eu não fui preso. Fui preso ah. duas vezes, está tá em todos os jornais Está na primeira auditoria da aeronáutica Está na condenação, está na própria anistia Que eu que fui condenado há três anos assim, não. Esse nunca foi preso, ele não precisa ser anistiado ah. Então é, disso, é dessa gente que nós estamos falando Essa dissimulação Mas esses áudios 75, 85 Ele envolve almirantes e generais também, né? Tudo, é, ali é um conjunto das forças armadas Que se envolveram no golpe militar Eu, por exemplo, fui julgado pela aeronáutica ah, o, o, o exército era um centro de tortura, mas a marinha também era, a aeronáutica também. Eles tinham o um serviço secreto, o CISO, o SENIMAR, o CIEX, todos eles trabalharam em prova. E tem, tem, tem, tem ditador morrendo, outro dia morreu o Newton Cruz, foi o chefe do SNI, entende? e o cara que encobriu o atentado do Rio Centro, entende? lá no Rio esse esses caras foram promovidos, Ferrez. Eles, eles estavam com uma bomba é, para atingir 20 mil pessoas lá no Rio Centro, no Rio, que era um show com Chico Buarque de Holanda e tal. Estourou a bomba no colo deles, num carro Puma. Esse capitão é, conseguiu não chegou se Ele não chegou a pôr a bomba, né? É, ele ficou no, no Sargento Rosário. Ele saiu todo com o destino para fora, se salvou. E hoje ele é coronel aposentado, ele foi promovido. Um terrorista promovido é. do Exército Brasileiro. Mas é, é que do, gente. do lado deles não é terrorismo. Não é terrorismo. Né? Matar é, o que eles consideram inimigo do Estado né? os socialistas, os comunistas, os pensantes. Né? Aí a gente tem: veja, quando você luta contra uma tirania, entendeu você está lutando pela liberdade. Eles deram um golpe de Estado, eles destituíram o presidente, Sim. constitucionalmente eleito. Né? Então, isso é toda uma farsa. E quero dizer a você o seguinte, o Brasil foi o único país na América Latina que não puniu os torturadores na Argentina, no Chile, no Uruguai. Então, eles passaram todos pela cadeia ou prisão perpétua, como o general Videla, o Emílio Maceira, o Pinochet mesmo foi degradado. Então, houve toda uma recuperação de memória, justiça e verdade. E, no Brasil, eles estão aí, hoje, ameaçando o Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso e o Tribunal Superior Eleitoral e as próximas eleições. Então, nós temos que denunciar porque o papel dessas figuras, como o Bolsonaro, era ir parar no Tribunal Penal Internacional. É isso que é, é, é o que deve acontecer, de verdade. E o Bolsonaro, ele está ele integrando os garimpos ilegais, né? Também. É uma coisa que você sempre denuncia também, né? Não, essa mesmo veja, o garimpo é, é, é algo assim. Se você pensar a Amazônia, por exemplo, e todas as terras indígenas, em particular, ele quer o garimpo nas terras indígenas, através, inclusive, desse projeto de lei 191, liberar o garimpo em terras é, indígenas, 91. isso aí é uma estupidez. Inclusive. É a PL191, né? Então, por exemplo, ali está falando do potássio, né? não estou falando Sim. nem de ouro, que todo dia está na televisão potássio Mas, Em terra indígena não tem nem 10% do potássio. O brasileiro está em Minas, está em outros estados. É que eles querem acabar com as terras indígenas. Então Sim. esse é o óleo E mais, o potássio está a 1.700 metros de profundidade para você retirar. Então é uma grande mentira isso aí, entende? O que eles querem mesmo é liberar as terras indígenas porque eles querem integrar os indígenas como se fossem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 Alvos do, do Ibama e etc., botou num avião levaram para o Palácio da Alvorada para conversar com eles, com dinheiro público. É, não surpreende a gente. Né? É. A, e a questão do pacote do veneno? Sim. Ali, hoje, você está passando uma propaganda, Ferreira. Se você vê, é, tem a ministra Tereza Cristina. Tá? Ela está lá e a ministra da Agricultura. Nós apelidamos ela de musa do veneno. Agora ela é candidata a senadora lá em Mato Grosso, né? em Mato Grosso do Sul. Macho. Então, o que acontece? Eles passaram 3 mil produtos, 3 mil produtos, em 3 anos eles liberaram 3 mil agrotóxicos. O Brasil é campeão mundial do uso de agrotóxicos, que significa envenenamento da população, em contaminação de solo, contaminação da água e tal. Mas aqui no Brasil... Os agrotóxicos que já foram é, é, barrados na Europa, aqui tem livre trânsito, entende? Porque a nossa, os nossos ruralistas aqui fazem o que querem. Eles têm 250, 300 deputados lá no Congresso e a base bolsonarista é fundamental. E volta todo mundo junto. Ah, volta. E tem vota suprapartidariamente. Aqui. Agora, deputado, eu queria saber assim, como a gente vai conversar com a população,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 deles, então Sim. é um processo de corrupção da política, disso é, que nós estamos é, falando. É, é, a gente também indo para a mídia, né, hegemônica aí que a gente tem, o Augusto Nunes esses dias ele desafiou o senhor lá, né? Ele falou, ah, é, o Ivan é Valente só no nome e tal, e é. mandou uma resposta pelo que você tinha feito uma crítica a ele, assim. É, você tem direito a, a tréplica, a responder de volta ou você responde isso geralmente numa mídia específica? É, do pessoal sua não, como funciona nesse caso não assim? existe esse direito de resposta na mídia porque eles dominam a mídia a mídia é monopolizada no nosso país né então seja ela Globo seja Jovem Pan Sim. entende então é, o que nós fazemos é um react né que então a gente faz uma gravação para eu reagir ao Bolsonaro porque ele falou que eu não era... Ele está, na verdade, acompanhando o Bolsonaro. Tá. Quando como eles, eles indeferiram o meu pedido de, de, de anistia, ele falou assim, ah, Ivan não é valente, nunca foi democrata, lutou contra a ditadura. Aí eu reagi e fiz um, um vídeo e teve, que teve uma grande audiência. Entende? Teve uma grande... Mas foi a nossa própria rede que respondeu. A própria rede Nós não temos um, é. um dispositivo... De, de imprensa que você possa rebater, ou pelo menos rapidamente, você teria que entrar com processo, De é. difamação. Bom, mas esse Augusto Nunes, a gente já sabe quem é, né? Que vai vir esgoto da boca dele, aí, a gente não, já sabe. Aí é... Vai vir churume de lá. Exato. Não tem como não vir ali. O é dele... um cara que tentou agredir um cara por ser homossexual, um jornalista formidável como o Glen. Ah, então, é, é um absurdo. Inclusive, o Glenn está na mesma plataforma que eu. Ele, tá, é amigo de plataforma, ele está na Rumble também.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 foi, né? Até nisso, elas eram pobres, elas eram mais fáceis Nem isso ele conseguiu oh, Eles destruíram, eles é. mesmo se autodestruíram Em termos de MBL Sim. Mas é. o Kim era aquele cara que ia no discurso na Paulista E falava assim, eu quero dar um tiro na cabeça do petista Sim. Falava isso aqui explicitamente é. é. Eu coloquei isso para ele Quando ele tomou posse da Comissão de Educação Falou assim, eu não vou votar em você Eu e o deputado Glauber do PSOL também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 É, para a gente voltar a gravidade, a gravidade, você tem razão, ele se autodestruiu e dane-se, entende? Mas a gravidade da situação está em que um Bolsonaro foi eleito pelo voto. A gravidade da situação está em que essas figuras execráveis tem 500 mil votos, entende? Sim. Falando coisas que são o da sociedade. É. é intolerância, ódio, é, é machismo, é, é Só desconstrução é racismo é. e tal. Só desconstrução. Então, essas figuras, isso tem audiência. É. E é uma coisa aí sim para a gente pensar: como é que nós vamos agregar na sociedade pessoas, sejam eles aí. É, com maiores posses, sejam do, do povo, do povão mesmo, Sim. às vezes que carrega o preconceito, é, que, é, é. Que, é, que é alvo fácil do, do, do preconceito. Que se identifica ali, às vezes, na pauta da política pública, da, da violência, às Isso. vezes, falar, ah, é, tá violento assim mesmo. Isso aí então. chama, na verdade, a captação do ressentimento. Captação. O, a ascensão do fascismo na Itália, na Alemanha, ela capta esse sentimento. A Alemanha derrotada na guerra, sim. com a situação de crise profunda, aparece uma figura como Hitler... Que aponta é, a culpa então direciona. O messianismo e tal. E o discurso simplista, deixa que eu faço tal. Sim. E depois eles vão se impondo. E aí sim, os que corroboram com isso, que é o que o Centrão está fazendo é. agora, entende que o PSDB fez, Sim. Porque eu quero dizer, o Aécio é o principal responsável por essa ascensão, é, questionamento das eleições lá em 2016, essas coisas todas, eles que eram democratas, entre aspas, entende? são responsáveis e continuam votando com o Bolsonaro lá na Câmara é. dos Deputados. Então, essas pessoas se associam entende? e criam é, é, essa degradação política e moral, que nós vamos ter que responder, reconstruir. Uh, propostas e ideias no Brasil, né, Será que dá? dá? Será que dá tempo? Será que dá. Será que a gente tem ânimo para fazer isso perante toda. Porque a gente também perdeu um pouco dessa narrativa da mídia. Eu acho que também teve uma ausência do PT de ser safo, de, de investir na própria mídia. Eu sempre critico isso, porque eu fiz parte da Casa dos Amigos 10 anos, e eu vi. A... O PT não presente lá quando a revista estava acabando, sabe? Então, assim, a gente ajudou a eleger o, o presidente, ajudou a eleger quem tinha que ajudar. A revista sempre foi muito neutra nessas questões, mas sempre abordou uma questão de esquerda e foi jogada aos léus, assim como o Retrato do Brasil, assim como a revista do Brasil, assim como todos os meios que são é, mais democráticos e falam da esquerda, né? também foram renegadas. Assim, rádios também foram abandonadas, né? Muitas pessoas que tinham rádios alternativas. Rádio comunitária. Rádio comunitária. Então, se assim, o partido pagou um preço alto, né? Foi lá investir na Veja, foi investir na... É, tava sempre tentando aparecer um pouquinho na Globo, num negócio e no outro. É, eu acho que isso foi um grande mal, porque quando você vai dar uma resposta dessa que você deu, você não tem um meio de comunicação para poder... Potência, não tem uma potência, né? É, você tem ali uma TV 247, uma coisa menor que tá lutando, tá fazendo uma coisa, mas que também tem ali um envolvimento mais partidário. Né? que às vezes não vai falar do Ciro, não vai falar do pessoal, não vai falar das outras lutas, sabe? Fica mais focado no, no, na coisa do PT também. E você está levantando uma questão, eu quero dizer para você que foi uma, um dos motivos principais da gente ter saído do PT em 2004, 2005, foi porque a, a nossa divergência ela foi programática, entende? Ela foi ética. Né, de outro lado, né, com financiamento privado, que deu uma degradada geral no PT, que depois culminou com esse carimbo que eles ganharam no, no período. E tem, claro, que exacerbado pela burguesia brasileira, pela mídia brasileira, e etc. Mas o, o, o ministro Paulo Bernardo, por exemplo, foi ministro das Comunicações, o próprio Zé de Seu e tal, eles criaram essa ilusão que era possível você só ter uma mídia, a grande mídia, a grande a liberdade de imprensa. Nós não vamos intervir na imprensa. Agora, a liberdade de, de, de manifestação, de expressão, e você democratizar meios de comunicação é uma coisa necessária. Eu, eu até entrei com um projeto na época, baseado no, na legislação americana, que é você não poder ter monopólio. Quem tem TV não podia ter rádio e, e, e empresa jornalística ao mesmo tempo. De grande e tem empresa. cargo público, por exemplo? Por exemplo, também, entendeu? Tem uma... Isso já existe, até é. para não ter, não pode ter rádio. Eles é. burlam, porque eles colocam o de ferro é. né? dono é. de rádio, essas coisas. Mas nos Estados Unidos, você não tem uma rede que nem a Globo que tem. O maior sistema nacional de televisão, entendeu? Rádio Globo, CBN e a editora Globo, que é a maior. É. Então você tem um monopólio. E, e, e as outras rádios que retransmitem também, né? Também, a mesma e, notícia, e, né? E vai, Como a Reuters assim, e, faz a notícia central e, e, e solta aquilo para todo mundo. Solta vira, aquilo, vira uma, uma, uma verdade. É claro que hoje a Globo tem as contradições dela com o Bolsonaro, mas não na política econômica política econômica é Paulo Guedes, é privatização, é. É, é, é, é, vamos privatizar a Petrobras e é a Eletrobras, aí é tudo igual, é. entendeu? Claro que eles não são favorável a destruir a Amazônia, e etc e tal, mas não dão uma palavra para a esquerda, não dão. É. A gente é vetado na Globo, é. entende? Então, essas questões, porque lá só fala quem fala em liberalismo, é. em liberalismo. É. Então, eu, eu acho que o PT... Errou bastante, é uma coisa sensível, entende? Mas Sim. é uma coisa que tem que avançar. Tem que, é, tem que falar, né? Porque, Porque avançar. assim, é a gente também fazendo essa revisão do, dos erros que a gente vai acertar no futuro. Exatamente. Agora, se também, é, outra questão que eu sempre falo: o cara, é, os caras falam, falam, falam, mas vão lá fortalecer o inimigo. Vai aparecer no Reinaldo Azevedo, que é o cara que ajudou a ferrar boa parte do PT. Não, vamos dar uma exclusiva para o cara. Aí tem os meios de comunicação da Quebrada, os lugares que estão tentando uma palavra com o cara, não tem palavra com o cara. Nem com o vice do cara, nem com o vice do vice, nem com ninguém. Fica difícil, deputado, quando a gente não tem é, com quem dialogar também. né Porque você está numa guerra e você não tem frontman da guerra. Você está no tanque ali e o tanque não tem piloto. Sabe? não e eu, eu, eu, eu diria que a mídia popular e essa o que o que você tem de, de penetração é, que, que é que passa pela periferia que passa pelo povão e etc ele devia ser super valorizado minha opinião Sim. entende porque a grande mídia ela, ela vai tratar das grandes questões que interessam à manutenção do capital. Sim. Isso aí não tem a menor dúvida, entende? Sim. E os valores estão em disputa, mas se você pegar a unanimidade da mídia... Pega uma reforma da Previdência, por exemplo. Sim. É unânime na mídia, entende? É unânime. Pega a reforma administrativa. Todos eles são favoráveis à reforma administrativa. É. Está na cara, não é. tem ninguém que vai falar contra. É. Então, você rema contra a corrente direto, entende? Então, é preciso criar entende? Uma informação alternativa e que você possa disputar. Aí sim entra essa palavra que, quando a gente falava aí desses meninos é, é, internéticos e, e, e que tiveram 500 mil votos, esses fascistas entendeu? Eles, eles criaram narrativas. O bolsonarismo cria é. a narrativa deles. É preciso uma disputa de narrativa, sim. com consistência política. É. Né? É. E, e... É interessante, porque você vê mesmo a curva, né? No começo do ano, os caras já começaram a plantar que as pesquisas não eram tão confiáveis. Agora já estão falando que o Bolsonaro está na frente nas pesquisas. Vira e mexe, eles ficam soltando essas notas mentirosas. Tá? O Bolsonaro está com 36, o Lula está com 35 e tal. E, e aí vão, vão tapeando as pessoas. Você falou da, da questão da mídia também é, e, e, e da questão do engajamento, eu queria falar. Porque, assim, às vezes a gente tem menos números, mas a gente tem mais engajamento. Então, por exemplo, você dá uma entrevista no lugar X, né? um cara que está disputando para deputado e fala, ah, não, eu vou falar com a Jovem Pan. Beleza. Ele vai falar para 100 mil mentes mortas que estão ali. 90 mil mentes mortas já estão votando no mesmo cara ah. e vão, vão eternizar o fascismo lá. No nosso caso, não. A gente abrange 3, 4, 5 mil pessoas, mas é um professor em Porto Alegre que está lá e fala, pô, se o cara está com bolos, eu vou fazer aqui também. Exatamente. Se o bolos for para presidente, eu também vou com o bolos. É. Aí o outro cara que está em, em Porto Alegre fala isso, o cara em Mato Grosso fala isso, o cara em Minas. Então, nós somos multiplicantes, claro. né? Não é o mesmo, a mesma questão. Então, esse trabalho que é feito de base, que é chamado de base, né? Que, que o PT soube fazer, vocês souberam fazer brilhantemente no começo. Esse trabalho depois se perdeu um pouco, né? E aí esse trabalho, ele vira o WhatsApp, ele vira TikTok, ele vira tudo isso dos caras de direita, né? É, é isso que parece que ninguém acordou do lado da esquerda ainda. Sabe? Juntaram. O, o PT juntou recentemente o Carlito, juntou todo mundo lá, o Carlito Neto, vários caras de canais importantes. E aí o Lula discursou. E depois ele deixou cada um fazer uma pergunta. <risos> <risos> Você entendeu? Ele tinha que ir lá pra ouvir a molecada, velho. Os caras tão dominando a internet. Tem 50, 60 mil views com cada vídeo que o cara faz. Você vai lá falar? Você vai lá ouvir! Entendeu? Então, é, tem, que, tem que voltar para isso, tem que voltar para ouvir, porque, se não, não sei se dá mais tempo na campanha agora, mas o pessoal também. O pessoal, por exemplo, tem os, os mandatos coletivos, tem muitos acertos... Né? Eu vou na reunião do pessoal e eu vejo gente de todo jeito. Eu vejo gente de todas as cores, gente de todas as etnias. É bonito de ver. Então, você vê que vocês estão num caminho bem mais positivo. Né? Eu já fui é, em discussão feminista no pessoal, que as meninas estavam quebrando o pau lá para ver como ia ser o negócio organizado direito. Entendeu? E vocês estavam lá escutando. É, isso é um avanço importante, né? A pessoa chega um momento e fala, não, vamos entender um novo momento, né? É, eu acho que esse auscultar da... da dos movimentos legítimos que vêm de baixo, sejam movimentos sociais, populares, feministas, antirracistas e tal, e os movimentos culturais também, Sim. E, e o domínio dessa, dessa nova tecnologia, dessa, é, eu acho que eu diria que a gente está atrás da direita tá. nessa questão, tá. entende? É constatável. A gente é, não observou o fenômeno que eles foram transformando desde 2013, a hegemonia Sim. da direita, eles, eles fizeram o bolsonarismo, Ferrez, eu vou dizer para você, eu conheço o Bolsonaro, eu tive 20 anos, eu tenho 20 anos de mandato, eu conheço o Bolsonaro, né? ele só fala abobrinha, e é aquilo que a gente já sabe, defende a tortura, é. e então. um dia eu me surpreendi, quando eu estava no aeroporto de Congonhas, entendeu eu, tava comigo, eu ia pegar o um voo para São Paulo, o Bolsonaro saindo na frente, um bando de garoto de 15, 16 anos, atrás dele, gritando mito, é. Às 8 horas da manhã no aeroporto de Congo. Eu falei: que Ai, fenômeno é vai. esse, gente? É. Da onde saiu isso? É tudo subterrâneo ali, é. entendeu? E você quer que eu te fale também de onde sai? É. Sai dos games. Exato. Plataformas de games que o cara tá lá orientando a molecada a jogar e fala: aí, ó, cru e... Por isso que é mito, é Bolsonaro. O cara fala durante é. o jogo, cara. E você nem. Entende que. Você liga, nem está vendo, a esquerda nem está vendo, os caras de... os... nem sabem o que está acontecendo. Eles dominaram isso aí, quem trouxe para cá essa tecnologia, esse massacre da fake news e tal, foi o Steve Bannon. Foi que o Steve era o, é. o grande mentor é. da campanha do Trump nos Estados Unidos, que era é Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro teve 80 mil votos num partido evangélico no primeiro mandato. Entende? Ele era filhotinho do Bolsonaro, andava atrás, só, só repetia que nem um papagaio e tal. É, de repente esse cara vira querer ser o um embaixador nos Estados Unidos, o um embaixador da extrema direita mundial e tal. Não, isso aí teve um, todo um acompanhamento de, de, de gente especializada em mídia. Quando você vê esse Alan Santos, essas figuras que são foragidas da justiça, bandoleiros, entende? são figuras que foram preparadas de fora para criar narrativas, entendeu? para arrastar milhões. Eu acho que a esquerda nessa questão, e aí eu me incluo também, viu, Ferreira, porque também nós estamos na estrada há muito tempo, né? mas eu acho que a nossa juventude que opera... Meios de comunicação, que opera redes, etc. E os partidos políticos, eles precisam dar muita atenção para essa questão. Precisa, né? é. Quando a gente vai no 1 de maio, como eu fui agora, aí no domingo passado, é que a gente vê o seguinte, está faltando muito mais energia, que a indignação com o bolsonarismo, com a destruição bolsonarista, Devia ter milhões na rua. Devia ter. Entende. É, não gente gritando o no nome dele, né? É. Agora, também esse governo, ele não fornece informações de nada, né? E principalmente da Previdência, né? Como que uma mulher vai se aposentar com 40 anos de serviço? Um homem vai se aposentar também com isso? Tendo um país aí de desinformalidade, desemprego... É, eu já vi você abordando isso muito no seu canal, lá. inclusive eu vou recomendar o canal do deputado Ivan Valente, procura no YouTube lá, que é um canal que tem pouca visualização, é uma vergonha é. vocês não estarem nesse canal. Eu vou fazer uma campanha pro pessoal ir ver o que você fala, lá, porque a gente aprende é. muito quando você Agora fala. Agora vai, Ferreira. Não, tem que ir, tem que ir, porque é uma vergonha. Um canal, a gente vê tanta besteira com visualização e, e você tá sempre lá na, na luta direta, eu já vi que cada treta sua falando dos PM, brigando com os caras de milícia, entendeu? E, mas eu queria saber dessa coisa da informalidade de desemprego e, e essa aposentadoria que não para de aumentar, cara. Não, veja, essa questão... É, é, é, nós, na verdade, estamos encaminhando, eles querem encaminhar é, para o fim do mundo do trabalho, entendeu? O mundo do trabalho. Então, essa ideia de você é, trabalhar, o trabalhador que tinha um emprego fixo, que tinha um, um, uma carreira dentro de uma empresa e etc., eles querem acabar. Eu tô, estou tô falando isso porque é, você trouxe até o um galo aqui, né? A gente Sim, claro. Eu aprovei no ano passado, na pandemia, em novembro do ano passado, um projeto de lei que demorou um ano e meio, Ferrez, ser aprovado pra, na pandemia, ele era voltado para a pandemia, não para relações de trabalho, dando algumas garantias para os entregadores de aplicativo. Entende? Que é... Seguro Covid, seguro acidente, entendeu? O direito de alimentação, é, e, e você impediu o cancelamento pelos iFood da vida, é, de qualquer cara o cara é cancelado e nunca é, mais ele trabalha. É que nem ele, ele foi, um foi monopólio. É. Nós conseguimos isso e até uma multa entendeu? de 5 mil reais por cada infração. Esses ficaram muito putos e tal, mas demorou um ano e meio, porque o Partido Novo, que é ultraliberal, que não tem que ter Estado, ficava é, é, embarreirando o, o, o, o projeto. Só que a pandemia começa a refluir que o projeto é aprovado, e etc. E aí você percebe que, na cabeça do próprio trabalhador de aplicativo, o motoqueiro, o, o cara de bicicleta, às vezes, tem uma, narrativa, uma disputa de narrativa, que Sim. é a seguinte... Ah, eu sou um empreendedor, é. um empreendedor que trabalha 16 horas, entende? É. Eu tenho liberdade para ir para casa, que ele não vai para casa, porque ele não está é. ganhando nada, é. entende? E, e, e acidente, assim mesmo tem uma narrativa, que não tem que ter direito trabalhista, é. não tem que ter direito previdenciário, você está é. entendendo? Isso aí é uma guerra é, é, que o capitalismo está travando é. É, no sentido de descaracterizar o mundo do trabalho entende? e achar que o trabalho intermitente, como estava na reforma trabalhista, <risos> E etc. Só que eu tenho liberdade para ser chamada a qualquer momento Então você não tem férias Você é. não tem 10 terceiro, você não tem nada Mas e, então... é, é destruição de todo lado, né deputado? Exatamente. Reconhecimento de classe não tem O cara passando dificuldade, ele quer ser legitimado por alguma coisa Isso. Então o cara mete uma jaqueta no cara, dá um crachá O cara fala, mano, eu sou alguma coisa Exato é O que as igrejas evangélicas fazem também mete uma camiseta branca no cara e dá um jornal para ele distribuir, ele está representando o cara mais foda que ele pode andar junto, que é Jesus. Então, eu sabe assim, se dá o um poder, você... eles pegam o cara aqui é desempregado, referindo, mete na porta de um prédio, mete um, um, um terno social nele, ele é o cara que segura o prédio. Né? E o que você está falando mostra o seguinte, como é que a situação se complexificou e você tem que ter respostas para essas questões. Porque Sim. ao mesmo tempo que você tem um empobrecimento da população, entende? Você tem, na verdade, é, uma perda de. de de substância, da capacidade até ascensional dentro da sociedade. Sim, e, né? e até da inteligência. Sim, isso. Porque tudo vem também com a alimentação, com, com o que a mídia traz, com o que o cara tem acesso, né? com o excesso de bebida, que bebida aqui proliferou, o cara tem bebida e tudo. Você sai daqui, você tromba de frente com, com a Dega, que agora chama Dega. Ah, é um é. espaço lounge que chama Dega, agora não é bar mais. né então <risos> boteco. É, é, é, é dia e noite bebendo, porque no desespero as pessoas vão para a bebida, vão para as drogas também. Exatamente. Né? Você tem que resgatar, digamos assim, a esperança e um projeto de nação. Isso continua sendo uma meta. Você está entendendo? É construir um projeto de nação onde haja geração de emprego e renda e onde você tenha uh, uma educação pública de qualidade para você qualificar o sujeito. É, é, para que ele não dependa. Ah, porque nós temos hoje automação, nós temos a informatização, nós temos, isso é muito bom, palmas para isso aí. Dane-se que tem um montão de gente que vai sendo desempregada, é. seja pela máquina no campo, seja pela automação aqui na cidade. Não, você tem que é, é, qualificar esses caras. Então, a escola técnica então mas você não gera isso na quantidade. Então, vai todo mundo para o serviço que é isso aí, todo mundo fugiu para o Uber, Sim. fugiu para o, a, a, o, o aplicativo e é. etc., mas ganhando muito pouco. E cada vez eles colocam e Cada, um cada vez mais e, torce, e ainda né? disputando narrativa, é. que é o que a gente estava falando. Eu, eu sou é. É, microempreendedor individual, é. sou MEI. É, porque dentro. você manda um cara daqui para Santo Amaro, nós estamos aqui no Capão Redondo, no centro do Capão Redondo, no Jardim de Angadeiro. Aí a gente manda o cara para Santo Amaro, de Uber, é, são, sei lá, 10, 15 quilômetros para Santo Amaro, eu acho. O cara vai ganhar 30 reais, mano. É. 30 reais. A gasolina, 7 reais e pouco. O, o que, que sobra pro cara pagando 25% pro Uber? Exato. É uma ilusão que o cara Exato. tá tendo de trabalho, porque ele vai ter que trocar um pneu daquele carro um dia, vai quebrar o câmbio, vai não sei o que da vela, da suspensão, e aí o cara não ganhou nada, velho. Hum. Sabe? É uma ilusão, é, é, é postergar, é, é o trabalho de cauda longa. Lá na frente o cara vê que não valeu a pena, sabe assim? Ah, e você vai, vai vendo... É, é, até eu pegava outro dia, eu vi uma reportagem que falava o seguinte, que tinha 600 táxis esperando ser chamado pelo Uber de Guarulhos em determinado momento. 600 Nossa, na sim. fila. Então, ele desembarca 100, o resto fica ali, entendeu? Rodando o dia todo esperando. É, acabou. Isso foi no começo. No começo, eles criaram muita ilusão, sim. entende? De que isso resolveria e tal. E agora, não. Eu acho que... A, a, essa, aí é que está a questão, aí inclusive é o debate que nós temos que fazer na campanha do Lula. Né? Como é que nós vamos enfrentar, por exemplo, o Bolsonaro, todo dia ele cria um desvio de foco. Sim. Então ele fala, ah, é o Daniel Silveira é o campeão da democracia, esse bandido, delinquente. É e tem um delinquente. É um delinquente, um vagabundo. É. é um vagabundo. Então, é um vagabundo eu, o cara que eu, rasga com a placa eu da eu, eu mulher falei, eu, eu, foi assassinado eu eu, eu, eu do, um vagabundo. Eu era do Conselho de Ética, nós condenamos ele lá 10 meses de suspensão. Na verdade, condenamos. É. A meu voto foi pela perda de mandato, mas mesmo o, o, os caras medianos de Centrão falam, ah, isso foi, exagerou tal, bá, bá, bá. e tal. E o que acontece? Esta figura, ele chegou a falar uma frase, que não sei se você a teve. É, além dele chegar os ministros do Supremo, ele falou assim: eu quero. Bater é. esse faquinho com um é. gato morto, entendeu? É. Até ele pulir. Deputado, aqui. Ele, ele parou um, um carro dele uma vez, ele puxou uma pistola e falou: Isso aqui é para atirar na cabeça de esquerdista. Exatamente. Entendeu? Isso gravado no, no vlog do cara, velho. Ele põe, sabe... entendeu? E, e sabe qual é essa linguagem? É, de, é linguagem de delega... porão de delegacia. Porão de, de delegacia, polícia. Sim, sim. É para torturar preso é de onde o ele tipo, veio. O cara conhece exatamente, é da origem é. dele. É. Então, essa figura execrável. Está no centro político do noticiário. Isso desvia o foco da caristia, da, da, da inflação, do desemprego e etc. e tal. Ou então, a urna Eletrônica não funciona. Aí todo mundo, todo mundo a urna urna eletrônica. Agora sim, é o FBI, tudo, <risos> pelo amor de Deus. Você é louco. Eu até cita está a nosso favor. Até cita tá a nosso <risos> favor. Já está tá estranho aí. Agora, tá estranho. vocês vão apoiar o Lula, sim. certo? E aí, é Lula mesmo para esse ano, a gente não Sei. tem outra alternativa, a gente tem que esquecer o negócio do Alckmin, porque nesse momento que a gente está passando um perigo até de perder a democracia, né, de perder o... E, e aí as pessoas também não entendem, né, porque é legal a gente falar disso, as pessoas que estão nas suas casas, aí elas não entendem, ou tá no barraco, ou está na casa de classe média, não interessa, elas têm que entender o seguinte, que depois que o último elo, que é o STF aí, né, o STF é, é o último... Hã? E o, TSE, e o também. TSE também, que são os últimos zeros aí de liberdade que a gente tem. Depois que isso se romper, não tem meio acordo. O cara vai mandar matar quem fala diferente dele, o cara vai empregar a gente da milícia é, a, a, oficialmente, e aí vai mandar o PM bater na sua porta, que é onde vai chegar isso aí. O PM vai bater na sua porta, Fiquei sabendo que você é de esquerda. Então sai vagabundo, vai para Cuba, vai para rua, e estamos desapropriando você aqui. É, é o que vai acontecer se esse governo tomar corpo, né? Então isso fez vocês acreditarem na, na, na proposta do Lula Bom, e encabeçar sim. isso? É, já Aí é uma questão... O Lula esteve lá na, na nossa convenção, no sábado passado, e né? foi um ambiente muito, muito bom. O Lula se sentiu muito em casa, porque ali era o verdadeiro PT. É. Ele se sentiu super animado, tanto que ele falou 50 minutos, Ferreira. Caramba, entendeu? E, e, porque era o momento seguinte. Nós temos um montão de críticas ao Lula e ao PT. Nós saímos do PT. Mas veja, nós lançamos candidatos quatro vezes. Heloísa Helena, Plínio de Arruda Sampaio, Luciana Genro e o Boulos aí é. na última, né? E a gente sempre falou, nós precisamos ter um programa, um projeto próprio, construir é, é, uma, uma visão de poder diferenciada, etc. O que está que acontecendo? O que está acontecendo é que Bolsonaro é outra coisa, é. mudou a conjuntura. É. Ou seja, este é o governo da destruição. Sim. Então, é destruição do quê? É a destruição da vida na é. Covid, você vê. É a destruição das instituições democráticas. Então, Sim. ele está ele corroendo todo o sistema de fiscalização e controle. E é, as bases da democracia, ele está corroendo todos os direitos sociais, trabalhistas Sim. e etc. É, tirando a aposentadoria, a aposentadoria do luz, dos outros, tá a reforma trabalhista, é. É, a reforma administrativa que ele não conseguiu fazer, porque teve Sim. resistência é, é, nesse ano... Então, o que, que o Bolsonaro representa? Destruição. Eu até lancei lá na, na, no debate com o Lula, o pessoal, o seguinte. É, o Juscelino tinha, uma, tinha um mote de campanha, você se lembra? É, era assim, 50 anos em, cinco, 50 em 5. O Brasil vai se desenvolver 50 anos Sim. em 5. Bolsonaro, se ganhar de novo é destruir 40 anos em quatro. É, aí não tem mais retorno. Não histórico. tem mais gente porque se ele é, não, se legitimar é. pelas urnas, só quem não está entendendo o que está que é. correndo por baixo, e isso que você falou é importante, que é o problema da milícia. É. Entende? Eles empoderaram o guarda da esquina. É. Entende? O é. um ressentido. Um tal. Ressentido. Isso é aquelas hortas O borracheiro que estava de mal do mundo. Exatamente. O motorista que foi assaltado e ficou magoado Exatamente. com o resto da vida. É, é essa figura, Sim. que é proletária, inclusive, e, e é capaz de fazer aquilo. Como o racismo nos Estados Unidos. Sim. Se você pegar o Mississippi em Chamas, aquele filme, Sim. você vai ver que o racista que matava os negros, etc., era... O costureiro, o, o borracheiro, é. entende? O, é. o, o cara da oficina. O cara e da etc. oficina ele não é. era o. É. Tanto que eles o... se encontravam nessas oficinas. Exatamente. É, nos, supermarca... nos mercadinhos. E se julgavam é. superiores é. a todos. É. E esses caras também, eles, eles ganharam uma narrativa, entende? Sim. Que precisa livrar o Brasil desses comunistas, sei lá, que ele nem sabe o que é, é ele ele nunca viu, entendeu? É, e o Bolsonaro virou esse grito. Esse grito. Esse grito, porque eu estava na manifestação agora que teve ali, o pessoal procurando os direitos deles aqui na, de Itapucirica, então saíram ali em volta da prefeitura, reivindicando a melhoria salarial, o ticket que é baixo, os servidores públicos de Itapucirica. E eu estava ali na hora também, participei da passeata com eles, e aí um cara que eu conheço do lado da borracharia, gente boa também, começou a gritar, é, vagabundos, Bolsonaro, Bolsonaro. Então ele virou esse grito de ódio. Quando o cara matou aque aquela trans e, e ele arrancou o coração dela lá, o cara gritou Bolsonaro. É. Quando os caras mataram a outra trans aqui na, é, do lado da Vila Madalena os caras, as pessoas em volta gritaram Bolsonaro. É um grito maldito, por isso que eu chamo Bolsonarento, que é de Nazarento. Né? Sabe, o, o Vanessi que, que pôs esse apelido, o Vanessi do Cordel. É Ele falou, é Bolsonarento, é, porque é um negócio né, de miséria mesmo, de, de, de ingratidão, destruição, de destruição. Total, né? é. Agora, é. assim, nós vamos mudar isso, deputado? Vamos, Porque eu acho que em política e na vida, a gente tem que entender o seguinte: nós vivemos um processo sempre. E dominação de classes. Tem uma classe dominante que controla. que no Brasil, Ferrez, se você pegar a história do Brasil, ela é a história das transições por cima. Você é. nunca teve um processo de cultura no nosso país. Em 1822, o príncipe falou, eu fico. Dia do fico e tal. Ele mesmo virou o príncipe herdeiro. Então, você não teve luta de libertação. Você ah, se você pegar tem. qualquer país latino-americano, Bolívar, São Martin, O'Higgins no Chile, Sim. etc., lá teve luta de libertação de sete anos, de dez anos, etc. Ah, é. Chegou na República, foi a mesma coisa, foi um golpe de Estado. É. Contra é. a monarquia e tal. E em 1930, quando se tentou uma virada para a industrialização, entende? também foi uma transição por cima, acordada, Sim. com a burguesia, como em 1932, aqui na Revolução... Em 1964, quando houve a primeira sublevação mais popular, eles deram um golpe de Estado. Deram um golpe de Estado antes de se concluir. Em 89, quando eles perceberam que o Lula, que era um líder popular, tinha emergido... Fora do controle deles, entendeu? eles botaram o colo e a Globo é. entrou de sola é. para impedir. E depois eles foram tentando costurar, entendeu? O oh, Lula não pode, mas o Lula... Agora, agora o negócio do Lula não é por medo que o Lula faça socialismo na economia, não. É, é ressentimento pela Comissão da Verdade, entendeu? É. esses milicos é. e tal. Mas é transição por cima. Agora... Veja, a vida continua, as condições de vida e trabalho da classe trabalhadora no Brasil, é a exclusão social que nós é vivemos exclusão. aqui. Mas quem manda deputado é. de verdade é os banqueiros, vamos falar a verdade. Não, é o capital e, então, financeiro e, e é o agronegócio. Isso exportador. não vai mudar nunca. Não. Pode ser, qualquer, deputado, qualquer presidente que entrar, se for o Lula ou se for o outro, não, vai, é que o, o outro é pior mil vezes, não tem como comparar, não dá para pôr na mesma balança. É, é essa questão. Mas claro, vai, é, o alinhamento já está feito ali. O que você está falando é que a hegemonia do capital é muito forte. É muito forte. É isso que você tá falando. É. O agronegócio é a mesma coisa. Sim. Então, aqui não teve reforma agrária no Brasil. É um país da América que não deram reforma agrária. É. O MST está aí ainda, entendeu? Está lutando, etc. já foi para a agroecologia, porque eles dominaram, entende? Agora, tem uma coisa, eles não resolvem os problemas estruturais do Brasil. Está aí. Não. É. Se você pegar a pandemia, entende? É, esses dois anos que esses estudantes do Brasil ficaram fora da escola É um retardamento brutal é, filho, é é. Vamos sentir lá ainda frente é, Vamos sentir lá na 10 anos é, é. Entendeu? Na hora pra... que você for passar no médico, o médico souber o que você tem é, é. Não, Esses dois anos aí da pandemia, meu filho, é, é, que ele se formou é, é isso aí, entendeu? Então o problema é o seguinte Eles conseguiram melhorar a condição? Não, porque o modelo é excludente é, Então ele está é sempre estudante. excludente é. Então acho que a gente tem que ter um lado que é o seguinte é possível melhorar o Brasil? É possível, melhorar. é possível construir uma sociedade mais justa, igualitária, um país soberano e tal. E você, ir trabalhando essa ideia, a questão do, do da, mundial, de um, de um projeto socialista e tal, nós vamos resolver no processo. É no processo. Nós não podemos resolver agora. O que Sim. nós temos primeiro agora é tirar o genocida de lá. Ah, é. Ou seja, tirar a caneta da mão dele em primeiro lugar. Sim. Concordo. Concordo com você também. Ah, o Alckmin, como é que fica e tal. Então, é o seguinte, o Alckmin, nós fomos contra, dependendo do pessoal, o Alckmin não seria visto de jeito nenhum, é um privatizador, tucanato, mas o problema é o seguinte, isso aí é pequeno diante da derrota do Bolsonaro nesse é... momento. Não, e o Jair tá falou um negócio legal para mim, que ele vai ser candidato a deputado também, é um amigo nosso aqui da, da vizinhança, e ele falou um negócio legal, ele falou, não, quem veio para o negócio foi o Alckmin. Ele que vai ter que cantar o hino socialista. Ele cantou mesmo. Ele que vai ter que... É, porque ele que veio para a campanha do Lula. A gente também, às vezes, está falando muito, do de empoderamento é, desse cara. Ele estava aí ferrado, derrotado e é, ia participar tava, de nada. Um... Ele estava dando uma aulinha de acupuntura lá no programa da TV Gazeta, é, que eu... tinha zero, zero, zero, Então, um... o cara foi traído pelo Dória, sabe? Tipo, então, a gente está dando muita moral para esse cara. Não, ele não, vai acompanhar o bonde. É claro que ele, como vice-presidente, pode ter qualquer tipo de coisa amanhã. Sim. entende? ele está num cargo estratégico. Tal. Mas, mas que não... também não é ruim, não vamos não falar é. a verdade, perante CT Dória, C. Não, C. Não, o Bolsonaro não. nem fala, mas CT Dória, o Alckmin é menos ruim do que o Dória é, para governar é, um país. Essa questão, a gente nem deve pensar que ele é. pode, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que puder ser feito para derrotar o bolsonarismo nesse momento e reconstruir o país, deve ser feito, entende? É claro que você, nós do PSOL, vamos defender sempre o programa mais avançado. É. entende nós vamos ser a linha de frente nenhum programa tem outros setores de centro que apoiam o Lula que vão puxar para trás isso faz fazer faz parte, parte da luta é, da disputa e de hegemonia é. então mas que é preciso derrotar varrer o pesadelo da é. virar a página essa é. página da história é. isso é necessário é necessário eu, eu quero agradecer deputado sua presença aqui muito obrigado para mim é importante a gente tá a gente vai fazer uns cortes bacana vai postar também na outra plataforma também e quero te agradecer por você ter vindo aí bater esse papo com a gente, para chegar em mais gente, tá bom? Agradecer o seu trabalho também nesses mandatos todos aí, nessa luta toda, que eu sempre vejo você lá se exaurindo e, e lutando e <risos> tal. É um exemplo para a gente também, sabe? Sempre que a gente está desanimado, eu falo, vou ver lá um pouquinho do Ivan Valente, que aí eu me animo. <risos> <risos> Obrigado, Ferrez, Olha, grande alegria estar com vocês aqui, tá? Nosso mandato está à disposição e, sem dúvida, eu acho que a gente tem que renovar a esperança. Mesmo vivendo debaixo desse pesadelo que nós estamos vivendo, eu, eu acho que o Brasil é um país que tem condições de dar à sua população pela, pelo papel estratégico que ele pode ocupar, entende? É, com outro projeto nacional de desenvolvimento, é, buscar a igualdade social, a gente pode melhorar muito. É essa é esperança que nós temos que passar para, os que no, no, para a juventude brasileira, para o povo trabalhador brasileiro, entende o Brasil não será esse do Bolsonaro. Não esse será, não é o Brasil não. que representa não. o futuro do país e nós temos que derrotá-lo. Muito bem, é esse mesmo, não será. Pessoal, se você quer ver todo o conteúdo é aqui na rumble.com.br, certo? A gente vai estar postando os cortes em várias plataformas, mas o conteúdo todo é aqui. A gente se vê no próximo Ferrez em construção Um abraço.